integral não é um alimento que agrada todo mundo então o que fazer para aumentar o conteúdo de fibras do arroz que comemos no dia a dia hoje eu vou mostrar para vocês como acrescentar grãos integrais ao arroz parbolizado deixando o com mais fibras e portanto mais saudável e ao final do vídeo descubra com quantas fibras o seu arroz vai ficar para preparar o arroz enriquecido você vai precisar de três colheres de sopa de ervilha partida 3 colheres de sopa de proteína texturizada de soja e meio quilo de arroz parbolizado de sua preferência Se quiser preparar 1 um quilo, basta dobrar as quantidades Eu vou utilizar esses dois tipos de grãos, a ervilha e a soja Mas você pode utilizar linhaça dourada, quinoa, lentilha Que todos esses grãos são ricos em fibra e vão deixar seu arroz mais rico nutricionalmente Todos esses grãos que eu citei conseguem ferver junto com o arroz. Então é muito prático você já manter esses grãos misturados em um pote dentro do armário que vai tornar muito mais fácil a vida de vocês. É muito simples essa receita. Você vai acrescentar a ervilha e a proteína de soja e vai misturar os ingredientes. Gente, o grão do arroz parbolizado é pré-cozido antes de ser polido. Isso faz com que muitos ingredientes da casca fiquem concentrados dentro do grão, tornando esse tipo de arroz mais nutritivo, por exemplo, do que o arroz branco. E assim o arroz parbolizado acaba sendo uma opção mais saudável para quem não é muito fã do arroz integral. Ingredientes misturados, agora você vai transferir para um vidro bem fechado. Para preparar o arroz, você vai colocar 2 xícaras de água para ferver e vai acrescentar uma xícara do arroz que foi preparado, sem que seja preciso lavar o arroz. Eu costumo adicionar cenoura ralada, mas fica opcional, ponho também alho e sal a gosto. Você vai deixar cozinhar por cerca de 20 minutos em fogo baixo e com a panela semi-tampada. Ao final desse tempo, a água deverá ter secado completamente e o arroz estará pronto. Não é necessário escorrer o arroz e assim você vai conservar as vitaminas. E esse é o nosso arroz pronto. Ele fica muito bonito, todo colorido. Se você quiser, ao final você pode acrescentar passas e aí vai ficar maravilhoso e super nutritivo. Tá, e a quantidade de fibras? Se antes o arroz parbolizado puro tinha 0,84 gramas de fibras, agora com a inclusão dos grãos integrais, ele passa a 2,3 gramas. Um teor de fibras que se aproxima do arroz integral. Agora compare o arroz branco. E aí, vai continuar comendo arroz branco que praticamente só tem carboidrato? E você, tem alguma receitinha especial para enriquecer o seu arroz? Escreva nos comentários, deixe o seu like e inscreva-se no canal.